Olá, seja super bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta-feira, onde a gente vai começar fazendo simples práticas de meditação, para que você tenha a sua vida com um pouquinho mais de clareza. E hoje tem uma orientação, que é pare, pause e preste atenção na sua respiração. Porque essa é a principal ferramenta para todos que começam e que desejam ter a intenção de praticar meditação. Simples assim. Não tem regra nenhuma, não vou te dar nenhuma orientação nesse momento, dizer o que, que você tem que fazer com o seu corpo ou com a sua mente. Não. A tarefa da semana é pause, faça essa prática de três minutos que eu vou deixar em áudio aqui para você e preste atenção na respiração, só isso, tá bom? Até a próxima! Você vai realizar quatro ciclos de respiração em quatro tempos. Você pode utilizar essa prática sempre que algum gatilho de estresse, alguma raiva, algum momento de impulsividade acontecer. Inspira em quatro tempos, ou seja, inspiro um, dois, três, quatro. Segura o ar e expira: um, dois, três, quatro. Inspira em quatro tempos, um. Seguro o ar um, dois, expira em quatro tempos, inspira um, segura quatro. Expira em quatro tempos. Mais uma vez. Inspira. Segura. E expira. Inspire e expira profundamente e, se necessário, continue fazendo mais respirações em quatro tempos, porque apenas 120 segundos de respiração profunda e consciente vai te ajudar a inibir a produção de cortisol no seu organismo e, com isso, você imed imediatamente inibe né, a produção desse hormônio que te gera cada vez mais estresse. E essa pausa sagrada pode te ajudar a oferecer respostas cada vez mais conscientes e não agir por tanto impulso. Então, apenas faça respiração de quatro tempos, com quatro segundos, de né, segura quatro e expire em quatro.